E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você tá no canal Bruno Cashback. Hoje eu vou te mostrar aqui o Beats. Tem três promoções ativas aí que você pode ganhar dinheiro tranquilamente aí da sua casa. E aqui no canal eu te mostro aí essas formas de você ganhar dinheiro através da internet, estando de casa sem muito problema, sem muito esforço e a gente já vai logo pro vídeo. Esse aqui é o site do Beats. Assim que você cadastrar, essa promoção está válida, você vai baixar o aplicativo se cadastrar, você já vai ganhar R$10. Essa aí é a primeira promoção. O Bits é vinculado aqui com o Bradesco, então é totalmente seguro. Já pagou muitas vezes, né? Ele sempre está pagando aí as promoções. E, ó, e essa promoção aqui dessa de você... Cadê, cadê, cadê? Aqui novos novos usuários, você vai ganhar aí R 10 reais em 5 dias úteis após você criar a sua conta você vai ganhar também indicando pessoas você pode ganhar aqui R 100 reais por mês indicando pessoas essa indicação aqui é um pouquinho mais difícil de fazer porque você tem que indicar para os seus contatos você tem que ir diretamente, aquela indicação boca a boca, né então ela é mais difícil de você fazer e cada link é para uh, um telefone específico então no aplicativo você vai indicar pessoa por pessoa, então próximos que estão de você, aí é, é um pouquinho mais difícil essa indicação, mas você também pode gerar renda com ela. A outra promoção que tá válida aqui também é 20% de cashback que essa aqui é bem boa também, rapidinho de você conseguir. Você ganha 20% de cashback aí fazendo ou usando Bits válido vale para compras realizadas cartão físico ou virtual do Bits e QR Code nas maquininhas da Cielo ó. então você pode ganhar aqui cashback utilizando na maquininha da Cielo e aí como que você faz aí para ganhar e os 20% são limitados aí a 5 reais por compra, limitados aí a 20 reais por usuário. Durante esse mês normalmente essa promoção tem se renovado bastante então, a princípio, essa daqui vai até o dia 31 do 3, mas ela tem sempre se renovado esses de 20%. E aí, a gente vai para mais importante aqui, que é o Raspadinha Bits. Você tem 500 chances de ganhar até 500 reais toda semana. E aí, eu vou aqui para a página principal dela e que você precisa fazer. Assim que você fizer o cadastro todo dela, você já vai ter direito a uma raspadinha para testar. Caso você não tenha o Bits, você vai criar sua conta e já vai ter direito a uma raspadinha. Toda semana aqui, ó, a cada compra a partir de 35 reais, você ganha uma raspadinha digital. E aí, que você precisa? você precisa fazer né você tem que ir lá faça o consentimento da promoção você tem que comprar acima de 35 reais para poder ganhar da raspadinha e lembrando que ela é cumulativa com outra promoção então se você comprou aí a 35 reais fez alguma compra de 35 reais você vai ganhar 5 reais que seria o cashback máximo lá da outra promoção aqui é 20% limitado a 5 reais então você vai fazer essa promoção pagando alguma coisa de 35 reais vai ter direito a raspadinha ainda vai ganhar os cinco reais de cashback aí da, da promoção olha que a gente vai aqui para a tela do celular e olha só, você pode ver que também essa conta ela rende diariamente, rende 100% do CDI. Eu tô aqui com 104,58. Tenho o cartão, eu pedi já o cartão físico também, eu só tenho apenas o digital. Assim que você criar a conta, você já vai ter direito ao cartão digital aqui, o virtual. O que acontece? Vamos supor que você queira pagar alguma coisa na maquininha da Cielo. Você vem aqui em pagar e clica aqui ó, em pagar com QR Code. E aí dessa forma que você vai fazer a leitura do QR Code nas maquininhas da Cielo. E aí pagando acima de 30 25 reais você vai ter direito a uma raspadinha você fazendo a recarga no 99p você também ganha raspadinha porém saiba que tem uma possibilidade eles não te darem um bônus né então eu acho meio arriscado fazer essa recarga para você ganhar é, a raspadinha lembrando que o 99p já tá cobrando agora a partir de 100 reais de movimentação por mês você já paga aí a taxa se eu não me engano é de 2,99 então, você tem que calcular mesmo se você quer fazer isso. Te dá uma informação também muito importante. Caso você seja contemplado em alguma raspadinha, não raspe as outras durante o dia. Só raspe no outro dia porque você só vai ter direito a um prêmio por dia. Então, deixe essas outras raspadinhas para outros dias para você também ter a possibilidade de ganhar mesmo. Então, já compartilhe esse vídeo aqui no grupo da família, no WhatsApp aqui, para todo mundo estar tá participando dessa promoção e o pessoal ganhar aí nas raspadinhas, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like.